Deus que abençoe o pastor Ronald, meu Deus e Pai te louvamos e agradecemos pela vida do pastor Ronald que vai transmitir agora a tua palavra, abençoa ele ricamente, unge a sua mente, seus lábios e o seu coração para transmitir tudo o que do Senhor for mandado para a glória do teu nome, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, aleluia, A paz, meus amados, Estou muito feliz de estarmos aqui juntos. Uma grande alegria percebermos que estamos chegando no final de, desse ano. E vocês estão aqui como vencedores. né Aleluia. Somos vencedores porque já chegamos. Né? E nós vamos nesta manhã, irmãos, meditar em Filipenses. 3, da Filipenses capítulo 3, é, vou ler o versículo 8 ao 16, é um pouco extenso, mas eu vou ler, porque eu achei muito importante, eu quero agradecer também a confiança do nosso pastor, que nos permitiu estar aqui, né? ele nos mandou a mensagem e acordamos hoje cedo para preparar a mensagem, né? Mais cedo possível, me trazer da melhor forma possível para os irmãos. Filipenses 3, versículo 8, diz assim. Eu vou ler que a minha tradução é da revista atualizada. A maioria dos irmãos usa é corrigida. Corrigida eu acho excelente, mas estou sem ela agora. Vamos aqui mesmo. É 3, versículo 8, a seguir. Sim, deveras considero tudo como Perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refugio para ganhar a Cristo e ser achado nele. Não tendo justiça própria que procede da lei, senão a que é mediante a fé em Cristo a justiça que procede de Deus baseada na fé Para conhecer eh, o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos Conformando-me com Ele na sua morte Para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos não que eu o tenha já percebido, recebido ou alcançado ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo haver -o alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, é, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos este sentimento. E se, porventura, pensais de outro modo, também isto Deus vos esclarecerá. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Amém? Pode sentar -se, irmãos. Glória a Deus. Eu não perguntei a hora para ir, mas acho que é até 11h30 é 11h20, mais ou menos. Amém? Isso. Pode ir até 11h20, 11h10, mais ou menos. Esqueci de perguntar ao pastor. Mas vamos lá, irmãos. Vamos ser bem objetivos, tá? É, eu coloquei como tema da nossa mensagem de hoje tá na jornada da vida caminhada jornada tá e eu quero pensar em três pontos porque estamos final de ano né irmãos final de ano está é, terminando o ciclo é, vai começar até mesmo na área política outro formato então Ano novo, tudo novo e a maioria de nós para para pensar nesse finalzinho de ano algumas coisas, né? Meu Deus, acabou. Alguns dão graças a Deus que acabou, né? Outros avaliam a situação e dizem, meu Deus, não consegui aquilo que eu queria conseguir. E eu pensei aqui, a jornada na qual estamos é maior do que o momento que estamos vivendo tá, Esse é um ponto A jornada, tá, a viagem né, Na qual nós estamos é maior do que o momento que estamos vivendo Outra forma de dizer seria que Dizer que 24 horas é maior do que alguns minutos da vida Ou também de outra forma, né? que o alvo é maior do que o processo, tá? É a mesma coisa, tá? Nós estamos vivendo um percurso, uma jornada, nós temos um alvo, tá? Nessa jornada, nós podemos passar vários momentos, bons ou ruins, mas o mais importante não são os pedaços, o objetivo final, tá? Esse vai ser um ponto que nós vamos pensar. Outro ponto, é perceber o caminho no qual estamos, tá? perceber tá? que o caminho no qual estamos é mais importante que chegar no final do caminho. É interessante isso porque às vezes nós podemos chegar e ver que não chegamos aonde queríamos chegar, então eu preciso perceber o caminho no qual eu estou. Isso é muito mais importante do que chegar no final. Você está na direção certa. Ah, eu quero ir para São Paulo, eu vou em direção para o Rio. Não vou chegar em São Paulo. Então, eu preciso perceber tá, em que caminho no qual eu estou. Esse é o segundo ponto. Terceiro ponto: muito movimento não determina progresso, mas sim a direção certa. Olha só, muito movimento não determina que eu estou tendo progresso. O que determina o progresso? Se eu estou na direção certa. Tranquilo aí? Três pontos tá? que eu quero meditar com os irmãos. É, porque estamos, né, irmãos, é, final de ano. A gente precisa pensar algumas coisas, precisa avaliar algumas coisas. E aonde que eu quero chegar próximo ano? Tá? Isso é muito importante. Eu acho que vocês devem se lembrar daquela historinha que eu contei uma vez aqui, da Alice, né, do País das Maravilhas. Quando ele está lá no meio do bosque andando tranquila e de repente ela se percebe e ele disse: Espera aí, ela olha para um lado ou para outro e o senhor coelho aparece e diz: Senhor coelho, será que eu estou perdida? Aí o senhor coelho disse: Aonde tu vai? Você assim, não sei. Ah, então está perdida. <risos> Se você não sabe onde você vai, está perdida. Certo? Então, vamos pensar tá, nesses três pontos. Primeiro, então, a jornada na qual estamos é maior do que o momento que estamos vivendo. O alvo é maior que o processo. Em Filipenses 3, 7... 8 a seguir, aí vou ler, 7 e 8. diz assim, mas o que para mim era lucro, isto considerei por perda, por causa de Cristo, sim, deveras, considerei tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por qual perdi, Todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. Olha só, eu achei muito lindo essa postura de Paulo. O que para mim era lucro, o que era ganho. Ele está dizendo assim, eu comecei a pensar uma coisa e antes, há um tempo atrás, eu valorizava algumas coisas como lucro, como ganho. E eu comecei a pensar nesses valores. O que, que eu estou valorizando? Isso que eu estou valorizando, de fato, tem valor diante do meu objetivo final? Lembra que o final da jornada é maior do que o processo da jornada, do que os pedaços da jornada. Às vezes na vida nós valorizamos demasiadamente algumas partes dessa jornada. Tem alguém que olha para seu passado e diz assim: Nossa, aquele dia lá, meu Deus, nossa, foi terrível. Aí de novo lembre-se: E aquele outro, meu Deus, que fracasso foi aquele. Nossa, e aquele dia, meu Deus, que caca que eu fiz. Meu Deus, e aquele dia... E se você lembra das coisas ruins... Foca nisso... O que, que está provocando isso nessa pessoa? Com certeza são estados ruins... É, Paulo disse... Eu comecei a pensar... O que, que eu estou valorizando... Mesmo algumas coisas boas... Olha só a experiência de Paulo... Ele disse... Eu olhei para meu passado... Comecei a valorizar coisas boas que eu conquistei. Mas tudo que eu valorizo eu amo. Então, amei tanto essa conquista. Que não me permiti ter novas conquistas. Perceba. O que é que você está valorizando? Cuidado com você se agarrar a algo que eu sei que é bom. Mas é tão bom. Desculpe a palavra, mas fico viciado nisso que é bom E não me permito conquistar o melhor A libertação disso só se dá quando eu paro para pensar O que é que eu considero lucro Isto considerei perda por causa de Cristo Olha só o que Paulo disse, eu tinha um valor, eu comecei a dizer, espera isso que estou valorizando aqui, não vale tanto quanto isso aqui. E como tudo que eu valorizo, eu amo e tudo que eu amo direciona a minha vida, então esses recursos naturais vão me dar somente resultados naturais e eu não quero viver nesse patamar, nesse nível, eu quero ir além, aleluias, então comecei a ver valores superiores, lucros maiores, ganhos melhores, quando eu tiver valores maiores, Terei motivações maiores que me levarão a resultados maiores Aleluias Você quer mudar o estado em que você está? Pensa O que é que você está valorizando? E Paulo tem ensinando isso eu acho muito bonito essa forma de Paulo pensar. Ele reafirma dizendo, sim, deveras considero tudo como perda por causa da. Olha só. Quando é que eu abro mão de algo que é bom? Quando eu vou ganhar algo? Melhor. Somente assim que eu abro mão de algo. Tem pessoas que têm dificuldade em abrir mão de algo, né? Pensa o que você vai ganhar se você abrir mão disso. Pensa. Paulo disse, por causa de, há uma razão, há uma motivação. Diz, por causa da sublimidade de Cristo Jesus. Eu amo algo que eu valorizo. E eu valorizo porque interpreto que isso que eu valorizo vai me dar algum tipo de satisfação. Satisfação, pode crer Pode crer Isso é Cristo falando em Mateus capítulo 6 Aquilo que eu valorizo eu amo E aquilo que eu julgo que tem valor É porque isso satisfaz Ah, me dá algum prazer Uma satisfação Isso me domina Porque eu valorizo Não é assim que Jesus disse Mateus capítulo 6 Onde estiver o teu tesouro, aí está teu coração. Isso você acaba amando, ok? Agora, é, diz assim: Eu amo algo quando eu valorizo. Agora, que critérios de avaliação que eu estou usando? Olha só: Ah, eu amo isso. Por que você acha que isso tem valor? Que critérios você usa? Porque se eu não critico, se eu não avalio aquilo que eu valorizo, sempre vou ficar preso a isso, porque eu estou julgando, interpretando que é bom. Veja o versículo 2: diz assim: Acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão, porque nós, os que somos. A circuncisão é, são, nós que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nós gloriamos é, em Cristo Jesus e não confiamos na carne. De novo vou ler o versículo 3, tá? porque nós é que somos a circuncisão. Nós que adoramos a Deus do Espírito, e nós gloriamos em Cristo Jesus, e não confiamos na carne. Olha o que Paulo está dizendo, eu julgo que algo tem mais valor, porque eu percebi que quando estou dependendo dos fatores externos, das regras da lei, eu estou preso, sou cativo, sou amarrado. Sou infantil Porque eu dependo que alguém me diga Faz isso, faz isso, aquilo não Faz isso, aquilo não, faz isso Eu dependo de regras, a lei é regras E Gálatas, Paulo aos Gálatas disse que a lei é para os infantes Para os imaturos Paulo disse, não, não, não, não. Eu não quero mais ficar sendo infantil eu não quero ter mais ter atitudes infantis Eu não quero depender de fatores externos Eu dependo do Espírito Há uma lei do Espírito Que é vida Isso é maturidade Aleluias Quando eu sou maduro, diz Paulo Eu não preciso que alguém me diga Você tem que fazer isso, não eu decido fazer, porque eu vejo lucro nisso. É isso, o pastor falou do dízimo. Né? Se você dá dízimo por obrigação, é triste, porque isso é um peso. Mas se você vê lucro no dízimo, você quer dar mais dízimo. Se você percebe que dismo é educação financeira, você quer ficar educado financeiramente, porque aí você vai prosperar em todas as áreas da tua vida. Olha só. Então, que critérios de avaliação você tem usado? Fatores externos ou fatores internos? Regras ou princípios? Regras são de momentos, princípios são eternos. Vamos dar um exemplo. Em Gênesis 13, versículo 10, nós temos o exemplo de Abraão e Ló, né? A Bíblia diz que chega um momento onde Abraão tem que decidir. E há momentos na vida que nós temos que tomar decisões. Dói, mas temos que tomar. Se você não toma decisão de, qual, de qualquer jeito, está tomando a decisão de não tomar decisão. Então é melhor tomar decisão de uma forma consciente. Certo? Tranquilo? Tá? Veja, é, aí Abraão chama o sobrinho Ló, e disse assim, olha, você escolhe, se você for para a direita, eu vou para a esquerda, se você for para o norte, eu vou para o sul, você escolhe meu filho, porque está tendo contenda entre os nossos pastores, por causa do pasto, vamos evitar, vamos ser maduros, não precisamos brigar não, não concorda, toma seu caminho, toma o meu caminho, tá tudo certo. OK. Aí disse o texto, tá? É, em Gênesis 13:10, que Ló olhou o que estava diante dos seus olhos e viu a Campinas, que era perto de Sodoma e Gomorra, que eram como o jardim do Éden. Ele olhou e disse assim, uau, que coisa linda, meu Deus do céu Pasto verde, eu tinha o gado A lógica me diz que lá é o lugar melhor Andou por vista Sentidos naturais Mas Abraão disse, olha, o que você decidir, meu filho, está decidido Lô pode pensar, né? coitado do meu veio, meu tio, ele vai para o deserto agora, ele mandou escolher, eu não pedi para eu escolher, ele me disse para escolher, agora eu escolhi a parte mais verde, agora vai para o deserto, vai para o lado seco, onde não tem pastos verdejantes, mas Abraão não depende da vista, não depende dos recursos naturais, ele depende dos recursos sobrenaturais, ele está apoiado na palavra da promessa. Aleluia, disse o versículo 12 para Abraão, Deus falando para Abraão, em Gênesis 12, 1 ao 3. Farei de ti, olha que coisa linda, farei de ti, eu acho muito boa essa ênfase. Novamente, te engrandecerei, aleluias, farei grande o teu nome. Uma coisa importante, tá, irmãos? É, não são, não são, segura bem por favor. 2023 pode ser o teu melhor ano da tua história, não são os fatores externos que determinam o teu sucesso, é Deus, é a palavra da promessa... A palavra da promessa não depende de fatores externos para ela prosperar A semente da palavra, ela prospera Porque Deus a faz prosperar Aleluias Abraão enriqueceu Agora, mais uma vez A jornada na qual estamos é maior do que o momento que estamos vivendo Ló avaliou o momento Abraão avaliou o todo Ló analisa pelo momento, pela circunstância Abraão diz assim, não, não, não, não, eu tenho uma promessa maior, é muito maior É muito maior do que isso que eu estou passando, aquilo que Deus prometeu, aleluias Agora uma questão, o quanto eu estou disposto a abrir mão dos recursos naturais Determina o quanto eu desfruto dos recursos sobrenaturais Olha só O quanto eu estou disposto a abrir mão dos recursos naturais Determina o quanto que eu vou desfrutar dos recursos sobrenaturais Isso é proporcional Aleluias Em outra mensagem eu falei isso detalhadamente para os irmãos Abraão abriu mão da terra, abriu mão dos pais, abriu mão do sobrinho, abriu mão do, do filho, que era dele com agar Somente no final, abriu mão do Isaac E todas as vezes que abriu mão, sempre teve algo melhor Aleluia, o quanto você está disposto, o quanto eu estou disposto, isso determina o meu sucesso ou não B, o ponto B que eu quero falar agora, segundo ponto, eu vou tentar correr. É, vamos lá. Perceber o caminho no qual estamos é mais importante que chegar no final do caminho. Mais uma vez, perceber o caminho no qual estamos, que caminho eu estou trilhando, é mais importante que chegar no final do caminho. O que, que eu estou dizendo? Faça uma avaliação Faça uma avaliação dos teus caminhos Dos teus resultados que até hoje você tem É igual o Waze A gente coloca no Waze E a gente está andando numa uma estrada E nós tomamos outro rumo O Waze grita, né? <risos> Ele nos fala Redirecionando, redirecionando você Saiu do rumo Diz, para, contorna a situação, volta Perceber o caminho no qual estamos Faça avaliação dos teus resultados Olha o que Paulo diz no versículo 12 Não que eu tenha já recebido Não que eu já tenha alcançado Ou tenha já obtido a perfeição mas prossigo para conquistar aquilo para o qual fui conquistado por Cristo Jesus. Paulo está avaliando. Não o que já tinha alcançado, ou seja, perfeito. Eu avaliei a minha vida. Eu tinha uma meta. Não consegui chegar na meta. Isso é avaliação. Agora, é importante como você avalia. Tá? É importante que você é, dê um nome correto a essa tua avaliação Porque tem gente que, é, um grande número de pessoas tá? Que Nos meus atendimentos eu sempre vejo isso 90% das pessoas normalmente que me procuram é, Tem essa visão Rapaz, eu não consigo fazer isso Eu não tenho condição isso Eu acho que eu não mereço ah, eu acho que ninguém consegue. Eu acho que, acho que eu sou é um fracasso. Já tentei tantas vezes, não consegui. Tá? Então, essa é uma avaliação por um critério errado. E mais ou menos, né, até um dos meus professores, ele disse que um dia ele começou a sentir mal assim no peito, pegou aquele negocinho de medir pressão, e mediu e estava totalmente fora a pressão. O aparelhinho falou. Ele ficou muito preocupado. Aí foi procurar lá uma farmácia, mediu, falou não está normal. Mas falou não, mas esse aparelhinho aqui do meu pai é, está acusando, Aí ele coloca o aparelhinho, colocou? Não, o aparelho que está estragado. <risos> o critério está errado. Cuidado, às vezes nós avaliamos nossos resultados, mas avaliamos de forma errada, nomeamos isso de forma errada. Ah, eu não consegui meu objetivo, o que que eu sou? Um fracasso. Paulo, não alcancei meu objetivo, o que que eu sou? Ah, não alcancei a perfeição. Você percebe a diferença? <risos> A palavra perfeição, não alcancei a perfeição, é mais leve que sou um fracasso. Pense, por favor, que nome você está dando aos resultados que você está obtendo. Paulo disse assim: é, Paulo, é, coloca, né, vou ler o texto melhor aqui não que eu já tinha percebido, eu já tinha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo, para que também fui conquistado por Cristo Jesus. É interessante, irmãos, Paulo disse, eu fui conquistado por Cristo Jesus. Eu tenho um alvo, eu tenho uma meta, mas essa meta está subjugada a um propósito maior. Então, Pensa um pouquinho, qual o propósito da tua existência? Paulo disse assim, primeiro... Paulo disse, eu tenho um propósito... De glorificar a Deus... Seja pela vida, seja pela morte... Deus seja glorificado... Disse um propósito... Agora, ele disse assim, mas eu tenho um alvo... Paulo disse assim... Não que já tenha alcançado seja perfeito... Mas prossigo para alcançar... Aquilo... Veja... Aquilo... Ele está dizendo, eu tenho uma missão existência Todos estão vivendo aqui Para a glória de Deus Mas mediante o que? O quê que é aquilo? Paulo, o aquilo de Paulo É ser missionário, ser o apóstolo dos gentios Isso é o aquilo de Paulo Essa razão de existência dele A missão A pergunta é qual é a tua missão? A missão vai determinar o destino o endereço está dando para diferenciar isso por favor porque não basta dizer que eu vivo para glorificar a Deus isso é um propósito maior isso é lindo perfeito tudo nossas ações nossos pensamentos sentimentos devem estar sendo julgados esse propósito maior viver fazer pensar sentir tudo para a glória de Deus mas só sentir só ter o propósito sem ter a missão você não vai viver a vida. Então, 2023, qual a tua missão? Qual o teu objetivo? Qual o teu alvo? Aonde você quer chegar? O que você quer se tornar? O que você quer conquistar? Paulo, ele sabe a sua missão. Sabe a sua missão, que você é aposta dos gentios. É, agora, eu vou correr um pouquinho termo C. Cadê disse 17, né? O tempo. É, parte C. Muito movimento não determina progresso, mas sim a direção certa que determina o progresso. Às vezes as pessoas fazem tanto movimento, tanto movimento. Às vezes tem alguns pastores que me procuram, dizem, assim, nossa, mas minha igreja, eu faço tanto movimento, mas não cresce. Não é o movimento que determina progresso, é a direção, eu posso ir, a 130 por hora, nossa, eu quero chegar em São Paulo rapidamente, mas eu vou a 130 por hora, mas em direção ao Rio de Janeiro, a velocidade não determina a minha chegada, tudo bem? não é o movimento, não esforço, tá? não é o quanto você está suando a camisa, isso é bom? Sim senhor, isso é bom, temos que ter esforço, temos que correr às vezes, sim, mas muito mais importante disso, é a direção certa, olha o que Paulo disse, irmãos quanto a mim, não julgo que eu haja alcançado, mas, eu gosto desse mais de Paulo, não alcancei, mas uma coisa faço é, Nós temos uns princípios de reformulação de metas. Tá? Se eu fosse falar para vocês, três horas não daria tá? para ensinar como fazer metas bem feitas. Né? A gente usa nos processos terapêuticos. Mas um dos fatores mais determinantes de uma meta é você ter um objetivo, um objetivo claro e bem específico e que seja ecológico para você e para os que te cerca. Um objetivo só. Uma meta bem selecionada, ela escolhe... Gramaticalmente Só um verbo tá. Isso é muito importante irmão, Porque Paulo eu, eu admiro Paulo Porque ele nos ensina coisas fantásticas Diz assim Antes de eu tentar chegar a vários lugares Eu vou determinar primeiro Qual é o principal de todos Qual é a meta mais importante Que vai reverberar Que vai mexer em todas as outras qual a dor que incomoda você muito mais? Cura ela, que as outras vão se sentir menos. Você percebe? Qual o teu maior incômodo? Ajeita ela, arruma isso. As outras vão se tornar mais fáceis. Então Paulo disse, tenha prioridades, primeiro uma. As pessoas querem fazer tudo, às vezes, ao mesmo tempo, né? Oh meu Deus, como é bom quando a gente consegue avançar, ter progresso né? Tem uma senhora que atendi lá do Rio de Janeiro Eu atendo pelo uh, uh, Zoom Excelente profissional, tem um monte de cursos Só que ela diz assim, eu tenho tantas opções que travei Porque é tantas que eu não sei por onde começar Está vendo? Perdida, a pessoa está perdida diante de tantos objetivos. Ou seja, não é tanto o quanto você sabe que determina o seu sucesso, mas o quanto você usa aquilo que você já sabe. Está dando para entender, né? Porque Paulo diz assim: uma coisa que eu faço é que eu, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando, para as coisas que estão diante de mim Lembra daquelas coisas que ele estava focando Lembra do, daquilo que ele estava valorizando Eu disse no início Paulo disse, eu decidi Abrir mão disso Deletar isso Deletar não deletar, mas interpretar de forma diferente Foi bom, isso foi bom? Foi, mas naquele momento Naquele tempo, foi bom Mas agora não é mais então, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avanço para aquelas que estão adiante de mim. Aleluias! Eu não vou viver amarrado ao passado, abro mão disso para me permitir fluir adiante. Às vezes aquilo que está travando você, não é o problema presente, mas o sucesso passado, como pode? Abrir mão disso, soltar isso, às vezes libera para que nós podemos fluir, possamos fluir aquilo que está diante de nós. Eu creio que tem muita coisa boa para você. Talvez hoje, amanhã ou depois, semana que vem, você já pode colocar isso em prática. Porque o saber sem praticar é a mesma coisa que não saber. Né? Rapidamente agora, eu quero só compartilhar com os irmãos uma pesquisa que eu vi. de uma pesquisa, por 10 anos foi feito em alunos de Harvard, lá nos Estados Unidos. Os irmãos sabem que Harvard é uma das universidades mais conceituadas do mundo e os seus alunos se tornam alunos de sucesso. Mas esses 10 anos foi feita a pesquisa para o que, de fato, é, ver gera o sucesso nessas pessoas. E foi feita esse, essa pesquisa e diz assim, é, 3% somente chegaram ao topo, mas o que aconteceu? 84% dos alunos, dos 100% tomando em conta, não tinham meta específica. Olha só, 84% dos formandos não tinham meta específica, só queriam terminar o curso, esse último ano, quero terminar, depois curtir o verão, está tudo bem para mim. Eles não têm meta específica. Esse 84% até tiveram, um sucesso, mas foi um sucesso pacato. 13% que tinham metas, mas não escritas, já estavam ganhando em média o dobro daqueles que não tinham metas. Tá, esses 13%, então tem metas específicas, é, ecológicas, mas está escrito. Escreveu, Eu quero isso, isso, em tal tempo, em tal data. Tá? Meta específica, eu disse que só tem um verbo. Deixa eu explicar melhor. né? Por exemplo, se você disser, não, 2022 eu quero comprar uma casa, um carro, viajar, já não serve. Escolhe qual dos três prioridades. Só pode ter um verbo. Eu quero comprar a casa. Comprar um verbo, ponto. Isso é meta clara específica. Senão você vai se perder. Depois que comprar a casa, aí você pode gerar uma meta de comprar o um carro. Depois você pode gerar uma meta de viajar. Mas Paulo disse: Uma coisa eu faço. Aprenda com Paulo. Tá? Agora, 3% dos formandos. Estes. Ganhavam 10 vezes mais do que todos. Por quê? Porque eles tinham metas claras e tinham. Por escrito Sempre por escrito Coloque na frente Isso até pastor Paulo chu Recomenda para crescimento de igreja No livro Quarta Dimensão Pega teu objetivo, anota ele num post né, Num papelzinho Cola lá no guarda-roupa cola na beira da tua cama, cola no banheiro, lá no espelho, lá na cozinha, de tal forma que a tua meta esteja sempre visível aqui e aqui. Viva. Sonha acordado. Sonha dormindo com a meta e você vai viver essa meta. A jornada da vida. Estamos com um desafio 2023. Como está a tua jornada, o que, é que você está valorizando, o que você conquistou, e como Paulo disse, não dependo, falando no contexto judaico, diz assim, não dependo da lei do judaísmo para ser justo, eu dependo de aceitar Jesus, que é a minha justiça, eu quero ser encontrado em Cristo, quando estou bem aqui, eu estou bem aqui. E se eu aprender a sempre fazer esse, essa avaliação contínua, vai se cumprir o que disse o texto. Você não mais vai correr atrás de bênçãos, mas as bênçãos vão correr atrás de ti e te alcançarão. Amém? Eu quero perguntar nesta manhã, se porventura alguém que ainda não é crente, ou está ainda fora da presença de Deus, e por alguma razão, saiu derrota, né? Mas, como não há fracasso, só há resultado, faça uma avaliação agora: como seria melhor se você voltasse para Jesus agora já? Como será melhor o teu dia, já hoje, amanhã e ano que vem, melhor se você aceitar Jesus? Se tem alguém, onde está a primeira pessoa que queira aceitar a justiça de Deus em Cristo? Como presente, até um presente bom em Natal, você ter a justiça de Cristo. Onde está a primeira pessoa? Se tem alguém, nossa igreja é grande, às vezes não conhecemos todo mundo. Tem alguém que queira aceitar Jesus? Não tem ninguém? Por favor, não fiquem em pé, vamos orar. Para que esta palavra gere em você. Depois você lê e relê em casa. E cria tuas metas, seus objetivos. E avalia direitinho. Pai, em nome de Jesus. Estes é teus filhos, Senhor. A tua palavra foi transmitida, que esta palavra, Senhor, gere os resultados para que ela foi enviada, Senhor. O Senhor sabe o que precisa cada coração de teus filhos, que cada palavra, Senhor, possa redundar para transformação, Senhor. Se, ó oh Pai, agora em nome de Jesus, amado Espírito de Deus, faz brotar em nós. O valor que o Senhor nos dá na cruz, ao dar a sua vida por nós. Que nós possamos valorizar com o critério que Tu nos valorizas, Que Tu, Senhor, tens o critério certo. Em nome de Jesus, Papai, abençoa cada um. Gera metas, amado Espírito Santo. Revela a Teus filhos o Seu chamado, Pai. A Sua ração, Pai, de existência. Em nome de Jesus, papai, eu rogo tuas bênçãos, te agradeço pela resposta. Amém. Deus te abençoe.